Vamos para um exemplo, vamos determinar os zeros da função f de x, x ao quadrado menos 4x mais 3 e os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. Vamos lá, então, primeiro caso, primeira coisa a fazer, então eu tenho que calcular o valor dessa função. Quando f de x for zero, então vai ficar assim, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Vamos, então, primeira coisa, calcular o discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, assim, a gente já pode perceber como que vai ser os zeros, o comportamento. Talvez eu nem vá adiante. Substituindo, então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 3. Delta é igual a 16 menos mais, mais é negativo. 3 vezes 4, 12. Portanto, delta é 4. Pronto. Olha, a consequência disso, já de cara, é que a parábola terá duas raízes distintas. Não sei quais são. Vamos calcular agora. E a parábola será voltada, ó, coeficiente a maior que zero, então parábola concavidade voltada para cima, coisa horrível isso, tá ok. Ah, então para encontrar esses valores de x1 e x2, vamos seguir então calculando x igual a menos b mais raiz de delta, esse é o x1, tá, neste caso é 4, sobre duas vezes a, que é 1, e para encontrar o x2 menos b, menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2, tá? Aqui em cima vai ficar, então, o b é menos 4, então temos menos 4, que multiplica a raiz de 4, é 2, sobre 2, simplificando, menos 4. Aqui teremos, então, menos 4, que multiplica 2, positivo, ou desculpa, não multiplica nada. Ah, aqui eu já estou fazendo coisa errada, desculpe. Aqui é menos 4. Olha só, é menos b, b é menos 4, então é menos menos 4, mais raiz de 4, que é 2. O que é a pressa, né? Por 2. Então, primeiro nós temos que fazer essa operação aqui em cima para depois fazer a simplificação. Aqui eu tenho mais 4 mais 2, que é 6 meios, que equivale a 3. Ufa, corrigido, né? Ah, aqui embaixo, então, menos menos 4 vai ficar 4 positivo, menos raiz de 4, que é 2, sobre 2. Por finalizando aqui a... Ah, 4 menos 2 é 2, sobre 2, 1, fechou. Então, portanto, as raízes são 1 e 3, ou seria 1 e 0, e 3 e 0, as coordenadas de cada um desses dois pontos. Ok, pessoal? Mais um exemplo só, então. Vamos determinar os zeros da função f de x x ao quadrado menos 4x mais 4 os pontos onde a parábola intercepta o eixo x bom, novamente então vamos calcular o delta desta função então é b ao quadrado menos 4ac então, portanto, delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c que é 4. Neste caso, delta é igual a... Aqui, cuidado, tá? É menos 4 ao quadrado, e depois eu faço... Tá certo? Menos 4 ao quadrado, então vai ficar 16 positivo. Tá? Aqui, menos mais, mais negativo. 4 vezes 4, 16, delta é igual a zero. Então, se delta é igual a zero, então eu vou ter uma única raiz, ou duas raízes iguais, x 1 vai ser igual ao x2, vai ser igual a menos b mais raiz de zero, tá? portanto eu nem precisaria nem levar adiante aqui, sobre 2 vezes 1. Então, x1 igual a x2, que é igual a menos b, então menos, menos 4 é 4 positivo sobre 2, é igual a 2. Tá? Então, fazendo só um esboço desse gráfico parábola vai tocar num único ponto, voltada para cima, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos, tá? Nesse único ponto, ok? Agora, mais um terceiro caso, que aí dá para imaginar, eu tenho essa função f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 5, então, calculando delta, menos b, ou B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 5, ou menos 5, tá? Aqui temos 4 quadrado, menos 4 ao quadrado, 16, positivo, e menos, menos, menos dá negativo, o número ímpar de, na multiplicação, 4 vezes 5, 20, isso aqui... Resulta em delta menos 4. Então, delta menor que zero, significa que essa, ela não possui raízes. E o gráfico, por consequência, ó, parábola voltada com cavidade voltada para baixo, essa parábola não vai tocar o eixo x, tá? Ela vai ficar voando aqui na parte de baixo. Vai cortar em algum ponto o eixo y, até aproveitando, ó, sim, em menos 5. Então, eu poderia até fazer aqui assim, ó. Provavelmente, aqui em menos 5, o valor de y, ela iria cortar essa parábola. Então, olha que a gente já consegue já esboçar o gráfico apenas com essas informações. Isso é muito rico, essas informações dadas. Ok, então, finalizamos por aqui. Pois na sequência, eu vou fazer mais alguns exemplos e vamos de conteúdo. Abraço, valeu!